A lua cheia de abril, dois encontros celebraram autoconhecimento é, para troca de saberes ancestrais e novas formas de cuidar de si, do outro e do entorno. E para a gente foi uma grande alegria ter esse ano um, um, um dos projetos sobre cuidado e autocuidado, que é uma coisa aqui para nós é muito cara. Então, com vocês, Amanda Medeiros, do Amino no Circuito Lab Santista, oficina de autoconhecimento e autocuidado. Bem-vinda. Oi. Oi, gente. Eu sou Amanda Medeiros. É, o meu projeto foi o Amino Circuito Lab, <risos> e eu fui contemplada com esse projeto e junto comigo foram contempladas 20 mulheres, né, que participaram desse encontro para a gente conversar e trocar experiências sobre autocuidado e autoconhecimento. E... Deixa eu aqui. e aqui está a nossa roda. E aí teve gente que participou do primeiro dia, foram dois dias, 28 e 29 de abril. Eu escolhi essa data, que era a entrada de uma lua cheia, que, na verdade, era um fator poético no momento que eu escolhi a data. Assim, nenhum fator simbólico, ritualístico, nem nada. E teve gente que participou no primeiro dia, teve gente que participou no segundo, teve gente que participou nos dois dias. E foi bem interessante. No começo a gente falou e trocou partilhas sobre como que os nossos ancestrais cuidaram da gente, como que a gente foi cuidado pelos nossos avós, alguma receita que a gente já sabia. É, como que a gente foi cuidado diz muito de como a gente cuida, tanto da gente quanto do outro. Então a gente começou o nosso encontro partilhando e compartilhando essas histórias. Eu não vou ler tudo que está no slide, mas eu acho que eu fiz um textinho bem breve, se vocês conseguirem acompanhar. É bem interessante porque conta um pouco também do que foi o encontro. Uh, aqui eu faço algumas perguntas norteadoras, né? Quem cuida de quem? Quem escuta quem? E quem ensina quem? Eu acho que eu escolhi falar desse tema um por conta da minha formação que é em saúde, a outra é porque eu sinto uma necessidade muito grande da gente se cuidar e da gente se acolher para se reconhecer um no outro e a gente com a gente mesmo, né? e só a gente se conhecendo é que a gente é capaz de se cuidar. Lógico que o inverso também eu acredito que seja possível, a gente se cuidando, a gente se conhece, mas o caminho mais fácil é, se a gente se conhecer, a gente consegue escutar o nosso corpo e aí conseguir cuidar da onde está tá carente, da onde está tá conversando, onde o corpo conversa com a gente. Né? E aí vem quem cuida de quem. Como que a gente cuida das pessoas que estão ao nosso redor. Como que a gente cuida da gente mesmo. Né? É, foi bem interessante, porque foi um exercício de confiança, sabe? Participar desse projeto. Eu achei, eu montei na minha cabeça uma estrutura de um, um itinerário, né, um roteiro. E depois eu percebi que, na hora que eu estava de frente para a diversidade daqueles corpos, para a diversidade daquele monte de história, é, não ia, ia sair um pouco do meu script, tudo. Né? Então, e mexeu com a minha insegurança, mexeu é, com meu, o com meu roteiro. Né? Eu falei, caramba, não dá para continuar seguindo desse jeito. Então, a gente foi aprendendo a confiar em si próprio e aprendendo um a ensinar ao outro como se cuidar. Né? E no fundo, no fundo, a gente sabe um monte de coisa. A gente já viveu muita coisa. E a gente consegue ensinar. E sem hipocrisia, né? que eu acho que é para não ter uma pressão. Poxa, eu tenho que me cuidar todo dia. A gente tem que se cuidar todo dia. Mas é óbvio que a gente, às vezes, escorrega. E depois a gente volta para o lugar de novo. Então, vamos se cuidar de novo. E assim a gente vai indo. Assim é o ritmo da vida. Né? É, aqui foi o que eu falei, que o organismo conversa com a gente. Né? E eu quis deixar não muito mostrar o que, que aconteceu ali com essas 20 mulheres, mas de trazer uma reflexão para a gente, da gente parar e olhar para si próprio. né? Eu acho que isso é o primordial do autoconhecimento e do autocuidado. Quando a gente consegue parar e perceber a, sabe, a beleza única que cada um habita, que cada um tem, e o quanto de experiência e sabedoria que a gente tem, a gente não vai ficar delegando e precisando, buscando fora como se cuidar e como se conhecer. É bem interno. Eu passei alguma coisa? Não. É isso. É, agradecer primeiro a Ariane, minha amiga querida, que super me incentivou a estar aqui cuidando de mim, cuidando desse meu sonho, desse meu desejo de participar de, de um projeto falando sobre esse tema, né? aqui em Santos. É, Gigi, minha parceiraça também, de, de muitos temas, ela fez uma palestra sobre redução de danos. É, eu convido todos a procurarem esse, esse, essa nomenclatura para gente se cuidar mesmo nos deslizes. Né? Michele Freitas, que mediou a, a dança circular, uma fofa. Procurem pelo nome dela na internet, é bem legal o trabalho dela com a dança circular. Sabor Surpresa, que cuidou da nossa mesa de lanches maravilhosa. Minha família, que são meus ancestrais, que me fizeram quem eu sou hoje. Né? Os meus amigos são joias raras, assim, que incentivam a gente e que nos impulsionam para alcançar os lugares que a gente tem como merecimento aqui nessa, nesse mundo. Né? E é o um Instituto Procomum, que deu a oportunidade de eu estar aqui, de eu estar com essas mulheres e deu de reconhecer tanta coisa em mim e os erros e os acertos de escrever e, e atuar num projeto. Muito obrigada.